Oi, meu nome é Raquel, eu sou terapeuta holística já faz algum tempo, e eu vim fazer o um curso aqui com o E para mim foi muito importante fazer esse curso, porque eu já trabalhava com o processo de regressão e eu percebi que faltava um pouco de... faltava bagagem para conseguir entrar dentro né, de, de uma situação de umas pessoas das pessoas e conseguir fazer com que elas mudassem e ressignificar todo o processo de dor delas. Então, eu acho que uh, vir para cá me trouxe todas essas ferramentas, me trouxe essa, essa força aí de levar cura e tem me ajudado muito. E eu tenho atendido muitas pessoas agora com a, a, as aulas que eu tive aqui, com todo o ensinamento do Valdeci. E eu gostei muito da maneira que ele explica a hipnose, que é de uma maneira muito simples, né? Num, num, num processo de prática, num processo que você consegue aplicar o exercício com tranquilidade no seu dia a dia de trabalho. Então eu recomendo o curso, recomendo a escola, o pessoal é super gente boa e um beijo para todo mundo. <risos>